Salve, salve pessoal, meus queridos, minhas queridas. Último vídeo então direto na tela. Olha só, questão de número 82. Para interpretar adequadamente o ECA, questão da Funrio, lá fundamentado no artigo 6º. Artigo 6º. Para interpretar adequadamente o texto do ECA, deverão ser levados em conta os seguintes aspectos. E aí no artigo 6º nós vamos encontrar o que? Os fins sociais, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos. O resto a gente encontra, não. A prevalência absoluta por direitos e prioridades. A condição privilegiada da criança e adolescente como pessoas autônomas. Isso não está. Eu vou até ler aqui para vocês. Deixa me mudar aqui a câmera. Vamos lá, olha só. Está é, lá no artigo 6º. Na interpretação dessa lei, levar se em conta, artigo 6º, os fins sociais a que ela se dirigem, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento professor mas em outros momentos do ECA a gente tivesse essa história da criança como uma pessoa e tal não sei cara identificou qualquer é caixinha fica só nessa caixinha você não viu nenhuma questão aqui que você precisou tipo fazer uma mescla uma visão ter uma visão um pouco mais ampla não por quê primeiro porque a banca não quer recurso e segundo porque é as outras conduzem a um erro. O que você tem aqui na, na, no inciso número 4, desculpa, no item 4 e no item 5, não estão ípsis literes dentro da, do ECA. Então, uma confusão forçada pelo examinador, ele sabe que muita gente confunde. Cuidado! Questão número 82, então, gabarito letra B, artigo 6º. Questão número 83, a famosa funcerne. Pois é, de acordo com ECA, acrescido e tal, patati patatá, nos termos do referido ECA, a alternativa que constitui uma das linhas para ação da política de atendimento. Então nós estamos falando da política de atendimento dentro do próprio ECA e aí nós vamos lá, lá para os artigos de número 87, 87 e artigo de número 88. Gente do céu, por favor, para tudo que está fazendo agora. Se você chegou até o final, acredito que você quer passar mesmo o seu concurso e escreve isso. Pega o seu ECA seu ECA está tá lindo, a essa altura ele está comentado por você e não tem melhor pessoa para te ensinar do que você mesmo, você sabe como é que você funciona. E você vai lá para o seu artigo de número 88 e o de artigo de número 87 vai escrever o seguinte, não confundir o que está dentro do 88 com o de 87, por quê? O artigo de número 88 vai falar de diretrizes da política de atendimento, anote aí, diretrizes. Da, isso aqui pode salvar a sua vida de atendimento. O artigo 87 fala das linhas de ação das uh, políticas da política de atendimento, da política Ok? Então, a nossa questão vai falar do quê? Das linhas de ação da política de atendimento. Então, ela vai falar do artigo de número 87, concorda comigo? Se aparecer alguma coisa do artigo 88, você não marca, não marca. E eu quero aqui a correta. Letra A. Proteção jurídica social por entidade de defesa dos direitos da criança e do adolescente, etc, etc, etc. Ok, é a letra A. É a nossa resposta correta. A letra A, vocês vão encontrar a fundamentação dela no artigo 87... Artigo 87, inciso de número 5, está lá, proteção jurídica social por integridade e de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Maravilha? Não confunda o resto. Essa é a dica e aí eu boto um pontinho de exclamação aqui, porque isso daqui de verdade pode salvar a sua vida. Ah, professor, quase não cai. Caiu aqui pela primeira vez. Tudo bem, a gente está estudando para o que cair, perfeito? Questão 83, Gabriel Letra, questão número 84. Lê as afirmativas a seguir, e aí a gente quer saber quais das afirmativas são verdadeiras e quais são falsas. Aqui nós temos uma mistureba grande com a Lei Maria da Penha, tá certo? É, a primeira assertiva ela é falsa, eu não vou entrar nisso, mas ela trata não da violência moral, e sim da patrimonial. Isso aqui não é ECA, é a Lei Maria da Penha, patrimonial, tá certo? A violência patrimonial. E eu quero tratar com vocês da, da, do inciso número 2, do inciso, aliás, do item 2. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca dos seus direitos. Está coerente com ECA? Tá, tá, sim. Isso está lá no artigo de número 106, parágrafo único, parágrafo único. Está no parágrafo único, pronto. <risos> não tem nada dentro do parágrafo único, não. Então, a 2 está correta, a primeira está falsa. Gabarito, letra C, letra C. 84, gabarito letra C. Questão de número 85. Mesmo esquema, vamos ver o que está certo e o que está errado. Verificada a prática de ato infracional. A autoridade competente não pode aplicar ao adolescente medidas como advertência ou a obrigação de reparar o dano, ainda que previstas no ECA. Ok? E, uh, não, peraí, pode sim. São as medidas socioeducativas lá. Medidas socioeducativas. Artigo de número 112. Falso. A fundamentação está no artigo de número 112, perfeito? A essa altura você já guardou, tem gente que cria mnemônico e tal, dá uma olhadinha no mnemônico que eu descobri, eu nunca usei esse mnemônico não, mas eu falo para vocês porque eu achei interessante, é o palio, palio-o, -o. então aqui vocês conseguem colocar, formar né? a palavra palio, prestação de serviço da comunidade, Advertência, liberdade, inserção em regime de liberdade, internação com estabelecimento educacional, obrigação de reparar o dano e qualquer uma das previstas no artigo 101. Pale o quê? Né? Qualquer uma. Agora faz sentido. Perfeito? 2. Promover a construção insolidificável ou no seu entorno, sem autorização da autoridade competente... Sem autorização? É meio errado, né? Artigo, artigo de número nenhum eu não faço nem ideia de onde é que saiu isso nem ideia, porque isso aqui não tem a ver com o ECA isso aqui não tem a ver com o ECA a primeira tem a ver com o ECA, não tem relação com o ECA essa prova daqui é interessante, já tinha resolvido ela antes ela tem uma série de questões, assim às vezes de trânsito de construção e tal, isso aqui está lá na lei número 9.605 de 1998 não tem nada a ver com, com o que a gente está querendo aqui está errado também Falso, tá errado. Então, as duas afirmativas são falso, Gabarito letra D. É só a primeira. A segunda, eu não quero nem que você preste atenção nela. Questão número 86, olha só. De acordo com o ECA, é dever do Estado, dever do Estado. E a cabeça já vai. Falou em dever do Estado, ela já vai lá para o aspecto educacional. Já tivemos uma questão antes de uma outra banca falando do aspecto educacional. Vai para o artigo de número 54. Gente, de verdade, com o tempo vocês vão começar a pegar esses artigos, é normal. Eu não espero que com esse, esse mini curso que a gente está fazendo aqui de resolução de questões, vocês tenham o mesmo nível de conhecimento que eu já tenho cultivado há quase oito anos. É normal, mas eu garanto para vocês, com o tempo, vocês vão conseguir isso até mais rápido do que eu. Tá, aqui está bem sistematizado. Letra A, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede privada de ensino? De, de ensino. Que história é essa? Atendimento preferencial? É, não, lá no artigo 54 nós não vamos encontrar isso, né, no artigo 54 essa história de atendimento educacional especializado, não, não rola letra B, acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e de criação artística segundo a é, criação artística, segundo a capacidade de cada um, inciso número 5 do artigo 54 ok, então Tá correto. O gabarito vai ser a letra B. De bola. Proibição do ensino noturno regular ao adolescente e trabalhador. Não, vai ter a oferta de ensino noturno. Inciso, inciso de número 6. Atendimento em creche para a escola das crianças do 0 a 6 anos de idade. Caraca, professor. Atendimento em tal a creche. Eu lembro que essa data daqui, de 6 anos, era um pouquinho, um pouquinho estranho, né? Por quê? Porque são 5 anos, não são 6. E aqui nós estamos tratando, vocês já devem ter percebido, com o inciso de número 4. Deixa eu ver de onde é que saiu esse atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede privada. Uh, Gratuidade, ensino médio, portador de deficiência... Inciso 3. Pronto. Bem comentadinho, gente. Vocês estão tendo 100 questões, 100% comentadas. E espero que vocês estejam aproveitando. Questão de número 86, gabarito letra B. Questão de número 87... Questão número 87. Outra querida questão, que sai dos, da combinação do artigo 106 do ECA com o artigo 104. Artigo, artigo. Qualquer adolescente pode ser privado de sua liberdade, ainda que, que sem o flagrante de ato infracional ou sem ordem escrita e fundamental de autoridade judiciária competente. Que história, gente? Nenhum adolescente, está lá no artigo número 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional, ou por ordem escrita, tem que ter uma coisa ou outra, não dá, a primeira já está errada. Vamos dar uma olhadinha na segunda? Para os efeitos do, do ECA, é, diante da prática de ato infracional, deve ser considerada a idade do adolescente, a data do fato, é exatamente o que está escrito, não é a data da apreensão, não, a data do recolhimento do sujeito, não, é a data do fato. Está correto, gabarito, então, letra C, a 2 é verdadeira e a 1 um é falsa, é 27, gabarito, letra C. Questão de número 88 da mundialmente desconhecida Fafipa. Ah, um grande abraço para quem conhecer essa banca aí. Queremos a correta. Vem comigo, então. Letra A. A permanência da criança ou adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de três anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Tá? É, excederá por mais de três anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse. Maravilha! Na verdade, é, em nenhuma hipótese vai ser é, prolongado né? esse acolhimento institucional. Em nenhuma hipótese. Isso vai estar no artigo 121, parágrafo 3. Parágrafo 3. Letra B. A falta ou a carência de recurso material constitui motivo suficiente. Eu já paro de ler. O que vier depois disso está errado. Eu já sei que está errado. Letra B. Está errado. Artigo de número 23. Letra C. Entende-se por família extensa a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Letra C. tá correta? Não. Parágrafo único, artigo 25. Parágrafo único. A família extensa tá, é, é aquela que se estende para além da unidade dos pais e filhos da unidade. né? Família extensa. Não, é, não vai confundir aqui com família natural. A família extensa ou ampliada é aquela que se estende para além das unidades da unidade, pais e filhos ou da unidade do casal, formado por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculo de afinidade e afetividade. Então, é bem mais. Isso aqui é família natural, confundiram. Letra D, que é a nossa correta, porque só sobrou ela, Qualquer, quanto ao direito da educação, a é direito dos pais ou responsáveis de ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Artigo de número 53. Parágrafo único. Linda e maravilhosa. Questão número 88, gabarito letra D, questão de número 89. Vamos lá? Queremos a correta. Considera-se criança para os efeitos da lei a pessoa até 11 anos de idade. O olho já bate. Já sabe, está no artigo 2 Letra B. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 23 anos. 21 anos de idade. Está errado. Artigo 2º, parágrafo único. Parágrafo único. Letra C. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada três meses. Artigo 19. É, parágrafo. Acho que são dois seis ao contrário. Parágrafo primeiro. É a cada três meses. E letra D, que é a nossa correta. Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 89, gabarito letra D. De dado. Questão de número 90 agora. Você achou que não ia chegar até o final comigo? Está chegando. Meus parabéns, de verdade. Queremos a incorreta. Nós queremos aqui a nossa incorreta. Eu vou pedir licença para ir direto, então, para a incorreta. Letra B é a nossa resposta. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral por período não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas. Né, comunitários ou governamentais. Faltou, mas eu coloco aqui. Comunitários e govern, ou governamentais. Só para você completar no material, caso ele não esteja. Isso aqui está lá no artigo 17. Ah, desculpe, é, artigo 117. Ufa, tá ficando doido aqui. E lá fala da prestação de serviços comunitários, fala, prestação de serviços comunitários perfeito é só que a gente está falando aqui em um prazo máximo né de, de acesso nessa letra b não acidente a seis meses junto às entidades associadas bem como é, é, interesse geral consiste ok o erro está aqui ó na verdade é lá no parágrafo único no um parágrafo único não é não não, não, não não tem parágrafo único não ainda é no CART do artigo número 117 bem como os programas comunitários e tal, governamentais, está sendo falado lá é, na letra B, é que não, não apareceu para vocês, gente, desculpe, não tinha como vocês adivinharem aqui. Deixa eu me voltar aqui para a tela. E eu procurando erro na tela, não tem. Essa daqui eu acabei copiando. Em algumas questões eu acabei copiando e colando sem, sem o finalzinho. Então, na letra B, e eu acho que no material de vocês isso já está expresso, já está bem tranquilo, tem o seguinte, deixa eu me pegar aqui. As tarefas serão, na letra B ainda, as tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante a jornada máxima de 40 horas semanais. Não são 40 horas semanais, no máximo 6 horas, 8 horas semanais. Isso vai estar no parágrafo único. Eu procurando o erro, meu Deus, onde é que está? O erro foi meu na hora de colocar aqui no PowerPoint. Então, no máximo, 8 horas semanais. Perfeito isso? 8 horas. Opa! O erro está na letra B. Máximo de 8 horas semanais. Então, o artigo 117, conjugado com o um parágrafo único. Maravilha? Questão de número 90, gabarito letra B. Questão número 91. A garantia de prioridade para crianças e adolescentes, compreende, segundo o ECA. Caraca, garantia de prioridade. Nossa, eu já vi isso 200 vezes. Está lá no parágrafo único do artigo 4. Parágrafo único. Maravilha? Então. Tem lá, quais são os itens corretos? Gabarito, letra B de bola. Por quê? Tem lá, primazia, em receber proteção e socorro em quaisquer, a depender e socorro em... Está escrito errado, não foi culpa minha. A depender da situação. Não está não tá escrito isso lá, não. Item 4, destinação privilegiada de recursos nas áreas relacionadas com a saúde. Nas áreas relacionadas, na verdade, com... não é a saúde. Com a infância... E adolescência. Entendido isso? Aí tem lá, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. A depender da situação? Não, é em quaisquer circunstâncias. Tem criança e tem adolescente, tem que ser socorrido primeiramente. 91, gabarito letra B de bola. 92. Quanto aos maus-tratos infantis, é correto afirmar que? Correto, eu quero a correta. Eu digo isso porque... É, às vezes eu, eu vejo escrito assim em letra garrafal correto, aí eu vou procurar a errada. Então eu já grifo para não ter nenhum tipo de problema depois. Letra A. A pobreza e a carência de recursos materiais se constituem em fatores de risco para a negligência, sendo em si as suas causas. Gente, a causa da negligência é a pobreza nunca é na vida. Eu acho que não tem nada a ver até essa questão com eco, mas tudo bem. Vamos ver. Eu acho que não, nessa aqui não tem, não, foi um erro meu. Muitos casos maus tratos infantis ocorrem por geração, por gerações pois os pais atuam de forma como foram cuidados quando pobres. Gente, ser pobre não é crime, não. Crianças que sofreram negligência ou abuso nunca apresentam cansaço, problemas emocionais. Apresentam sim. Letra D. Crianças que sofreram negligência ou abuso podem se apresentar com aparência emocional completamente normal. Pode, isso daqui pode acontecer. Pode acontecer sim. Letra E. Só não existe suspeito de abuso quando o padrão das condutas sugere que a lesão não foi acidental. Eu posso ter abuso psicológico. Cuidado, então não necessariamente está relacionado com lesão. 92 não tem nada a ver com ECA, mas é bonitinho. E aqui uma coisa é, importante com relação a esse assunto de violência. Então, às vezes a gente encontra no edital, é, falando sobre ECA e tal, e aí, sei lá, tem edital falando de psicologia jurídica, e aí cai a questão de violência. Então, eu volto a dizer, talvez seja interessante que você, caso seu edital, traga alguma coisa sobre violência, conduta do psicólogo, em condutas e tal, se você achar necessário, por favor, Estude um pouco além e vá falar, vá estudar um pouco de violência, sinase e tal. Isso daqui é importante. O último ponto aqui com relação a essa questão número 92 é interessante. Assim que eu entrei no serviço público, assim que eu entrei no serviço público, é, várias palestras foram seis meses estudando com a nata do Brasil. E claro, depois a gente foi para o serviço público trabalhar mesmo e viu que uma coisa é a teoria, outra coisa é a vida real. São coisas bem diferentes. E uma das coisas que mais me marcou foi o seguinte. O progresso social, que a gente, isso aqui não tem nada a ver com ECA, nem com concurso, mas é uma informação que eu acho que é muito relevante. O progresso social, ele se dá de forma geracional. Então, a, o ideal é que os filhos tenham condições melhores de estudo, de saúde, de educação, de segurança pública, que é importantíssima aqui no Brasil, melhores, condições melhores do que os pais. Então, a gente sempre pensa em políticas afirmativas, que eu sou bastante a favor claro, com algumas exceções, mas sou bastante a favor, é necessário que o Brasil tenha isso. No entanto, além das políticas afirmativas, nós temos uma série de outras políticas relevantes que precisam ser discutidas à luz dessa visão. Então, assim, eu, meu pai não teve pai, né? meu pai me criou do jeito que ele conseguiu me criar. Teve uma série de defeitos, mas teve muita coisa boa também. Então, eu tenho que criar o meu filho melhor do que meu pai me criou. tá? E não estou dizendo dar toda a liberdade, dar, dar noninho ou, ou, sei lá, Yakult ou, ou Dolinho, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que eu tenho essa obrigação. Então, a perspectiva de desenvolvimento da humanidade tem a ver com esse padrão geracional, de você poder oferecer mais para os seus filhos do que os seus pais te ofereceram. É ser um pai ou ser uma mãe melhor do que o que você recebeu, tá certo? É o geral, nem sempre funciona. Às vezes a gente olha assim, nossa, jogou fora tantos anos de evolução, Darwin ficaria bem assustado. Mas, claro, brincadeiras à parte, chacotas à parte, é importante que você bote isso na sua cabeça que às vezes o fato daquela pessoa, por exemplo, que, sei lá, se matou para trabalhar e tal, para colocar um filho na faculdade, foi algo positivo para a narrativa daquela vida, daquela história, recebendo auxílio não, ajudando ou não, mas foi necessário. E aí você vai ver que os filhos vão acabar indo um pouco mais longe e vão conseguir jogar os filhos dos filhos cada vez mais longe e assim por diante, perfeito? Isso não impede, por favor, e olha a minha história, isso não impede que aquele cara que seja... É, filho de alguém que ganhava dois três salários mínimos, depois consiga passar num concurso público e dar esse salto. Eu não estou dizendo que é uma condição progressiva, tanto é que você está fazendo um concurso público e um dos motivos eu sei que é esse, é dar esse salto qualitativo na sua vida. Tranquilo? Essa foi a minha história de vida e eu acredito muito no concurso público por conta disso. É um salto mais rápido que a gente dá do ponto de vista geracional. Falei demais, artigo de, é, questão número 92, gabarito letra D, questão de número 93... Dá uma olhadinha aqui comigo nessa questão do número 93, bem rápido e bem fácil. Quanto aos maus-tratos e a negligência no cuidado da criança e adolescente, é correto afirmar que, letra A, questão 92, 93, a pobreza é... Ah, tá, essa aqui já é outra questão. Questão número 93, eu achei que eu estivesse repetindo já. É, os maus-tratos contra crianças e adolescentes são formas de violência graves, tanto pelo número de vítimas que fazem, como pelas sequelas negativas que deixam. Maravilha. Não tem a ver com ECA, tem a ver com violência, mas a gente já marca a letra A, que é a letra mais bonita do alfabeto. <risos> Questão número 94. Olha só. Questão número 94. Acerca das medidas de proteção à criança e adolescente, a alternativa correta. Questão número 94. Se bem que a 93... Não, desculpe, gente. A 93, nós podemos fazer uma relação com ECA, sim, com o artigo de número 13. Dá para fazer uma relação com o, é, dá, dá, sim. com o artigo número 13, perdão, me empolguei aqui falando. Questão número 94, agora sim, na aplica... que era correta, na aplicação das medidas, levar-se em conta estritamente as necessidades repressivas, gente, pelo amor de Deus, o ECA, ele tem uma, uma visão restaurativa, não tem essa história de olho por olho, dente por dente, é diferente do Código Penal, bem diferente, e está correto. Né? O que está errado é essa assertiva, a perspectiva do é, do é que está correta. Letra B. Considera-se atualmente a ato infracional apenas a conduta descru, descrita, é, descrita como crime. Não, a contravenção também. E aqui vocês vão encontrar é, a fundamentação no artigo 103. Na letra A vocês vão encontrar a fundamentação no artigo de número ah, cento, 100. <risos> artigo de número 100. Letra C. Considera-se totalmente o ato infracional apenas a conduta descrita como contravenção penal. Mesma coisa. Artigo de número 103. Letra D. Nenhum adolescente será privado de liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente. É a nossa resposta correta. Linda e maravilhosa. Artigo de número 106. Letra E. A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. 45 dias. Perfeito? Está errado. A fundamentação é o artigo de número 108. Artigo, questão de número 94, foi gabarito letra D. Questão de número 95. Privar a criança ou adolescente de sua liberdade procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita de autoridade judiciária competente é crime sujeito a... E aí está lá no artigo de número... 230, que é copiado e colado, detenção de seis meses a dois anos, gabarito, letra B de bola, gabarito, letra B de bola. Antes da a gente passar para a próxima questão, 230, né? É, vamos lá, eu tinha falado isso em vídeos anteriores, mas acho que não ficou tão, tão enfatizado, então, para não, não dizer que não falei, para não dizer que eu não falei das flores, tá? Eu quero que você... Ao terminar tudo isso, você estude com muito carinho, faça uma tabelinha, enfim, é, a parte lá de, dos crimes em espécie, que aí você vai notar que nos crimes em espécie você tem detenção, um monte de detenção, detenção, detenção, detenção, crimes em espécie, vai do 228, e é um pouquinho longo, até o 244B, maravilha, crimes em espécie. No outro grupo separado, nós temos as infrações administrativas, que tem uma natureza bem diferente, a forma de punição também é um pouco diferente. Vai do 245 até o 258 C. Dá uma estudada, dá uma sistematizada isso, para você não abrir a prova, né? Como, como aconteceu uma vez comigo, abrir a prova, que sustinho. O que, que é isso? Do que está sendo falado aqui? Era uma prova da minha área, da área da psicologia. E deu sustinho e aí, enfim, criou psicologia nova para que nenhum aluno tivesse que passar novamente por isso. Perfeito? Então, dá uma estudada nessa última parte, porque você tem que fazer valer a pena para não ter sustinho. 96, Gabriel, letra B. Questão, perdão, 95, gabarito letra B, questão de número 96, dá uma olhadinha aqui comigo. Nós queremos as corretas, nós queremos as corretas. Eu vou pedir licença para ir direto para a errada. Ao adolescente e aprendiz maior de 14 anos, não são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Caraca, bem tranquilo, tudo bem. A primeira está no artigo 60, a segunda está no artigo 62... A terceira está no artigo 65. A quarta vai estar no artigo 60. Aliás, a. a, a... Eita, troquei. A quarta no artigo 65. A adolescente. Na terceira está no artigo 65. 60, 62, 64. Pronto. Pronto. 65 e 66. Na ordem. Pronto. Maravilha, está certinho, 66. Questão número 96, gabarito, letra D de dado. D de dado. Questão número 97. O capítulo 5 do ECA dispõe sobre o direito à profissionalização e à proteção ao trabalho. Nós estávamos dentro desse campo, vocês lembram disso. E aí, da junção do 64 com o 65, nós encontramos a resposta. O referido de estatuto assegura objetivamente ao adolescente e aprendiz maior de 14 anos o okay. quê direitos trabalhistas sim direitos previdenciários sim bolsa aprendizagem não lembra que eu falei que eles iam fazer essa confusão trabalho protegido cara trabalho protegido ele tá coerente e tal mas é para a pessoa com deficiência né cuidado cuidado são direitos trabalhistas e previdenciários perfeito e aí a bolsa aprendizagem ela é garantida ao adolescente até 14 anos de idade a partir dos 14 não cuidado Maior de 14, está aqui. Ó. Então, dá uma lida no artigo 64, 65, para não ter nenhum tipo de confusão. Gabarito, então, letra D de dado. É a letra D, é. Questão número 98. Lembrando, Bolsa Aprendizagem, tem lá, tem. Trabalho protegido, tem. Para pessoa com deficiência, Bolsa Aprendizagem até 14 anos de idade. Questão linda. Vou colocar um coraçãozinho. Funcerne, te amo. Adorei essa questão. Mentira, não não. Dá muito trabalho essa banca. Questão número 98. Questão de número... 98. Vamos lá. A opção que apresenta um direito do adolescente privado de liberdade é: eu quero um direito do adolescente privado de liberdade. Qual que é? Letra A: encaminhamento a curso ou programas de orientação. Caramba, eu tenho que pensar de acordo com o artigo 124. Se não estiver no artigo 124, o que, que eu faço? Eu faço qualquer outra coisa, mas eu não marco. Então, cuidado. A letra A não vai estar lá. Letra B, internação em estabelecimento educacional. Está no 124? Cuidado, não está. Letra C, peticionar diretamente a qualquer autoridade. Está no artigo 124. Vocês estão percebendo como é que, às vezes, a gente precisa utilizar artimanhas para conseguir realizar é, a resposta? Porque lá no 124, nós temos os direitos... Nós temos uh, os direitos das crianças e dos adolescentes privados de liberdade, certo, maravilha, letra D, direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento, isso daqui está lá no artigo 111, olha que malandragem, artigo 111, não está no 124, e gente, isso daqui não é um direito, isso aqui é uma garantia, outra questão bonita, eu boto coraçãozinho de verdade. Foi bem elaborada essa questão. 98, gabarito, letra C. Viu que dá para dificultar? Você acha que não dá para dificultar? Dá sim. Questão de número 99. Queremos a correta. Na aplicação das medidas, será levada em conta estritamente as necessidades repressivas? Eu tenho a impressão que já vi essa questão. Está errado. Letra B. Considera totalmente ato infracional apenas a conduta descrita como crime. Contravenção. Ah, a gente já resolveu essa. Então está repetida. Gabarito, letra D, de dado. Nenhum adolescente será privado da liberdade, maravilha, aqui está no 112, é a conjugação do 112 com 100, com 103, 100, 103, 106 também, tem mais algum? Acho que o 108, 108, tá, e o 108 são os artigos que vão ajudar vocês, 99, abre letra D, questão de número 100. Última questão, vamos lá, direto do artigo de número 230, é copiado e colado, e acho que a gente também já resolveu essa, privada a criança, tá, tá, tá. já, a pena de detenção de 6 meses a dois anos, 6 meses a dois anos, ok gente, é isso, maravilha, espero que vocês tenham gostado, curtido, acompanhado, aprendido, então alguns pedidos finais, primeiro tirem uma foto, eu quero de verdade conhecer o ambiente de estudo de vocês, e saber o quanto que vocês estão gostando disso. Então, nós tivemos aqui, sei lá, quantas horas, mais de três horas, eu acho, três horas e pouco de aula, resolvendo cem questões, uh, onde nós falamos da fundamentação, forma de pensar, forma de construção da, da questão. Claro, nós não paramos cada questão para dizer, olha, esse artigo diz isso, diz isso, diz isso, porque eu já considero que você já tenha lido, mas eu não considero que você tenha acertado tudo. Se você acertou, sei lá, mais de 60% das questões caraca, você é um keniano, você está lá na frente, então você tem condições aí até de aumentar esse percentual de acertos ao longo do tempo, assim como aquelas pessoas que acertaram, sei lá, menos de 50. É normal, a natureza não dá salto. Gente, quando eu comecei a estudar o ECA, aliás, o ECA não, né, porque como eu disse, não cai no meu concurso, eu ia para a área fiscal sempre. É, quando eu comecei a estudar a Lei 8666, eu dormia que nem uma criança, dormia. Então, estava no ônibus no 48 lá em Natal, quem é de Natal conhece essa... Esse sofrimento, que é o ônibus 48, eu lendo lá, e assim, o ônibus demorava 40 e poucos minutos para chegar onde eu queria, meu trabalho, por exemplo. Então, eu tava estava lá lendo a 8666, eu dormia no ônibus assim de roncar, vocês não tem noção, só que eu continuei insistindo. Não, tem alguma coisa errada, aí, vou estudar por passo, vou mudar meu método de estudo, porque eu sei que eu só vou conseguir passar, se eu conseguir é, ultrapassar esse meu obstáculo. Mas às vezes é chato, não é o caso, gente, é que é legal. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Então, enfrentem! continue em movimento, isso é o mais importante, é o movimento que vai levar ao seu resultado, tá? Ah, não passou nesse concurso agora, use esse aprendizado para o próximo e façam valer a pena, de verdade, só não passa quem sai da fila, tá? Não adianta só querer, tem que entrar em movimento. Um abraço!